Oi, oi vizinhas, tudo bem? Voltei pra fazer a resenha do meu booktop, é, no vídeo anterior eu mostrei onde eu fiz a instalação dele, e agora eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre a minha opinião, é, após um ano de uso, É porque quando a gente compra é tudo lindo, né? Ai, amei, matei minha lombriga, comprei, tô feliz, ai que lindo! Não é bem assim, tem, né, a gente ama, assim, as coisas que a gente compra, fica feliz pela realização, mas também tem algumas coisas que a gente pode deixar a dica aqui pra vocês pra na hora de comprar pensar, ó. E aí, será que vai ser funcional pra mim ter um de quatro boca? Então, eu vim deixar hoje pra vocês essa dica aqui, essa resenha da... Aí vim trazer a resenha, então, do meu cooktop e, e as dicas pra vocês. Então, como vocês já sabem, ele é um, um cooktop de quatro bocas. São duas bocas, é, três bocas pequenas e uma grande. É, ele é bem pequenininho, bem compacto. Então, então essa é o meu contra, né? O meu ponto é, negativo, dele ser muito pequenininho, é, as panelas elas ficam muito pertinho. Então, na hora que você for pegar a alça ele, ela queima a mão, porque é muito perto, depois vou colocar as panelas ali em cima pra vocês verem. Então ela acaba ficando muito perto do fogo, uma panela às vezes até encosta na outra, se você for fazer em panela grande. Em pequenininho até que funciona, mas em grande é... ela esquenta bastante as alças. Então esse é o meu, meu ponto negativo e que só tem uma boca grande as outras são bem pequenininhas, então às vezes quando a gente tá com pressa, a boca grande é, ajuda muita gente quando a gente perde o horário, né, quem a gente sabe que o marido tá chegando e atrasou a comida e a boca grande vai super rápido gente, é muito top o fogão da Fischer. é super rápido mesmo então assim é... esse é o meu negativo dele ser muito pequenininho aí vai, vai ficar as panelas sempre coladinhas uma na outra então esquenta e Outro ponto negativo que só tem uma boca grande. Então, assim, é, se vocês acharem algum modelinho é, com mais bocas um pouquinho maior, vai ser bem interessante, bem legal. E ver também, às vezes, às vezes tem alguns modelos, né? Não sei. É, de, de quatro bocas um pouquinho mais largo, que não fique tão juntinho a, as bocas, né? É, mas eu, eu gosto, sabe? Foi bem. O meu fogo tava bem ruim, então quando eu troquei pra ele, foi um pulão, tipo, comida super carraca super. Fica pronta super rápido, então é, eu gostei bastante, é muito boa. Eu vou colocar umas panelas aqui pra vocês, dar uma olhadinha no que eu tô falando em relação a elas ficarem muito pertinho. Deixa eu abrir aqui, peraí. Vou colocar duas panelas aqui, essa é a grangona que eu gosto muito. Vou colocar aqui pra vocês verem deixa eu puxar um zoom olha lá, olha, tá vendo o que eu tô falando ela elas estão ó coladas coladas mesmo deixa eu ver se tá focada Oh, glória! foca na panela não dá pra ver gente Acho que dá, né? Acho que tá dando. Tá vendo, ó? Elas estão coladas, coladas mesmo. E... Aí, ó, você tem que ajeitar sempre a alcinha dela assim, porque, ó, se você colocar, ó, não vai, não... Não, não tem como, elas ficam sempre assim. Aí pega na né, de trás, com certeza, né? Porque ela fica assim. Mas, é, é... aquilo que eu falei, né? Se for fazer com panelinha pequena, até que dá certo. Mas pra mim isso me atrapalhou. Quando eu for trocar, eu vou querer um pelo menos de. Pelo menos eu querer um de, de de cinco bocas, que é aquele que tem a boca aqui no meio. Igual a minha mãe tem um desse. Bem, bem legal. São uma boca grandona e uma bem maior mesmo. E, então esses dois aqui são boca pequenininha. E esse aqui também. O único grande que vai ter vai ser esse aqui. É, e tá, tá vendo? São bem, Ele é bem pequenininho Mas eu gosto bastante e eu, A parte contra que eu não gosto É isso que eu tinha falado pra vocês Que é em relação aqui ó, a o zoom Que é em relação ao Em relação ao O espaço que eu tenho, né? Com ele Eu vou mostrar, fazer um vídeo agora aqui pra vocês Ele aqui por cima pra vocês verem melhor Ele Ó, pessoal, então ele é assim, ó. Aqui. Aí você liga. Só apertar e virar ele. Ele liga. Eu achei ele lindo, mas é só a questão mesmo dele ficar sempre um muito pertinho do outro. E ele Não. atrapalhar um pouco nas panelas grandes. Aí essa é a boca grande, que inclusive tá até bem sujinha. <risos> A gente tem um ano de uso, não tem como ficar zero bala. Pequena, pequena e pequena e a grande. E esse é o meu cooktop. Eu gosto bastante, mas queria um maior. E essa foi a resenha, então, do meu cooktop. É, espero que vocês levem em consideração toda essa diquinha que eu deixei pra vocês, quando vocês forem escolher o um modelinho. E eu comprei ele na van, paguei 350 reais. Então eu vou deixando a resenha por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa seu like. Se surgir alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com toda certeza. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!